Oi, águas cinzas, plantas no brejinho as próximas etapas. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? Olha só, estamos avançando, ali atrás o, as coisas todas já prontas, mas nós estamos meses atrasados ainda, né? Chegamos, colocamos as pedrinhas roladas no, no brejinho, tudo funcionando bem, hora do plantio. Então, aquelas plantas que estavam ali do lado esperando a vez dela, a vez dela chegar Fiz uma abertura no meio da, das pedrinhas, coloquei bidim, preenchi com areia e plantei os lírios e um tipo de cavalinha que eu não descobri o nome dela ainda. É uma plantinha bem bonitinha que, que eu curto bastante. E a partir daí, alguns aprendizados. Descobri umas conchas, não uns moluscos, uns bivalves, bivalve duas duas valvas, né, ou duas conchas, é um molusco e molusco aí tem a função de, de filtrar, então legal, são de água doce, vieram aqui do rio. Achei uma delas fechada ainda, quem sabe ainda está viva, estou levando para um outro cantinho por ali. É, junto com, com essas pedras vieram, veio também argila, terra e veio um, uns tocos que estavam no rio. Esses tocos, tudo junto com a argila e tudo mais, uma, uma comunidade microbiana diferente do que tinha aqui, deve ter vindo junto com, com ela. É, então está acostumado às condições do rio, é, Itajubá está aqui pertinho, então muita matéria orgânica e legal. Então temos micro-organismos é, que talvez auxiliem na eficiência de tratamento do sistema que está aqui em casa. Por conta disso, mantive também esses tocos próximos ali da, das plantas. Vamos dar uma olhada como é que, que foi feito isso. O nível do laguinho, as próximas etapas, como é que estão que acontecendo as coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado como é que está a, a composteira do, do tratamento da água da pia, a junção dos dois ali atrás. Vamos acompanhar? estão funcionando. E eu tirei um pouquinho das pedras aqui para a gente acompanhar o processo, como é que vai acontecer. A água está chegando, é, eu acho que tem algum, algum ponto ali que fica um pouco de ar, vou ter que dar uma olhada nisso, por isso as pedras aqui. Talvez eu coloque outra vez aquele esguichozinho que tem aqui. Vamos ver, estou experimentando, então a água vai descer, vai infiltrar pelas pedras essas pedras vão voltar aqui para o lugar delas né? vai fechar isso aqui ela vai passar aqui por baixo e vai sair lá do do outro lado Olha, o sifão está terminando o trabalho dele dando sequência aos trabalhos retirei um pouco de pedra em volta porque é onde eu vou colocar as plantas. Coloquei o bidim, que a intenção aqui é colocar um pouco de areia na base, né? isso não chega até o fundo, ainda tem uma camada de, de pedra rolada no fundo desse bidim, por baixo, que é para permitir o escoamento da água. Mas na parte de cima também, como parte do, do processo do tratamento e do embelezamento aqui da área. Eu coloco um pouco de areia e coloco as plantas. Então vamos no passo a passo de como é que eu estou fazendo as coisas. Bidinho colocado. Havia feito uma limpeza dos tocos que estavam no meio das pedras. E voltei com os tocos aqui para o fundo do bidinho. E começo a recobrir com uma camadinha de areia. É aqui que nós vamos fazer o plantio da, das mudas. Os tocos estão aqui porque é, vieram do rio. Então deve ter uma infinidade de comunidades microbianas aqui que nós vamos aproveitar para fazer o enriquecimento do, do sistema. Então junto com a, com a areia que estava na, na pedra também, que agora está no fundo, então, o sistema está enriquecido né, com micro-organismos micro que não, não deviam estar presentes aqui. Isso deve contribuir também para a melhoria da, da eficiência e de, de tratamento do sistema. Em meio às pedras, de vez em quando, eu encontro uns moluscos de água doce. Um, são bivalves né bi de duas valve é a, é a concha esse aqui ó tá com a conchinha fechada então o um animalzinho tá aqui dentro ainda legal que eu não tinha deles aqui no sistema e eles desempenham uma função muito legal de filtragem da, do efluente então eu vou achar algum lugar aqui para ele ficar legal, pensando aqui que ele é de rio, né? Então sendo de rio, não posso deixar no meio da pedra. Porque senão eu vou tentar deixá-lo aqui no, no corguinho que nós estamos construindo. Aqui, ó. Colocar ele num lugar que eu sei onde é que ele tá. Pronto. Fim de tarde, estamos chegando no outono. Tá feito o nosso brejinho. Coloquei os copos de leite aqui. E nas pontas, e lá também, aquela plantinha, parece a cavalinha, mas não é, eu não sei o nome dela. Uma que eu gosto bastante. Dá um canudinho, é linda ela. Pronto, já tirei um pouco das plantas dali, que eu transplantei para cá finalmente. Agora voltei o tubinho, vamos ver se, se vai funcionar, Tá lavando roupa agora. Daqui a pouco enche, eu volto para mostrar, deve dar um, um esguicho. E aí nós vamos acompanhando. Ah, vamos dar uma olhada no chuveirinho, como é que ficou. Ok, e aqui o nosso chuveirinho. Opa! tá ah, legal. Vamos pegar contra o sol para facilitar a visualização. Legal. É mais ou menos no, no centro ali. Vai dar para tomar um banhozinho. Sossegado agora não, que tá frio. Estamos no outono, indo para o inverno. Mas ok, aí o nosso novo brejinho, agora com direito a é chuveirinho, aqui nosso brejinho está cheio, vou colocar um pouquinho mais de pedra aqui, porque eu quero o nível da água abaixo da pedra, de resto está funcionando legal sem cheiro sem cheiro desse outro lado o cordinho funcionando bem a água tá escura porque ainda é por conta da das pedras né E da argila e areia que vieram junto. Essa daqui é a água que está saindo do laguinho, que está sendo drenado do brajinho. Vamos ver? É quase sem cheiro. É como eu já mostrei para vocês, por aqui eu consigo trabalhar o nível do laguinho, do brajinho. Se eu abaixo um pouco esse cano, o nível do brejinho diminui. Se eu levanto, o nível do brejinho aumenta. E com essa brincadeira, eu consigo jogar mais ou menos água para os passarinhos, né? para a piscininha dos passarinhos. E para a saída desse outro lado. O esgotamento do do sifão bel está acontecendo. Legal. Eu vou aumentar um pouquinho essa paredinha e colocar um pouco mais de pedra desse outro lado. Então uma visão mais ampla. Saiu do brejinho. Vem aqui pro corguinho. Junta aqui. E vai descer e circundar ali para baixo, para o laguinho que vai ser mais à frente. Esse pedaço recebe a água que vem da pia. Aqui já tem umas plantinhas crescendo, umas florzinhas, então, as plantinhas estão colonizando. E o que vem da pia? cai nessa composteira, então tem aí restos de, de cascas, frutas, né, capim e minhocas, trabalhando tudo isso. A água que vem da cozinha cai, infiltra, filtra, ela é dispersa por aquele tubo que tem furos e vai cair aqui, ó. Daqui ela segue, uma vista geral aqui, Ó. segue, vem por debaixo da terra, vai cair aqui nesse filtrinho, daqui junta o corguinho e vai descer e fazer o caminho. Com o brejinho pronto, sigo agora na, nas observações né, de como é que está indo, como é que enche, se está retendo bem a água, é, odores que não está tendo. Continuo observando o desenvolvimento dele. E agora passando para a próxima etapa. Esse pedacinho do filtro está pronto também. A água está escura porque trouxe muito sedimento. Da, da lavagem das pedras ali em cima, mas depois com o tempo eu vou limpar essa água, ela mesmo vai clarear né, que o que for terra e, e argila e tudo mais, argila tende a sair do sistema com o tempo, ou então sedimentar no fundo ali do, do laguinho, do laguinho não, do brejinho. E aí eu limpo o corguinho, isso depois a gente resolve. Então, estou passando aqui para a próxima etapa. Vamos fazer aqui também um sistema de, de filtragem, também utilizando as pedras e a possibilidade de plantar alguma coisa aqui. Estou pensando até de talvez fazer uma composteira na parte de cima desse, desse novo banhado. Vamos ver o que, que, que, que eu vou aprontar. Então, aqui... Hoje cedo eu já coloquei um cano de drenagem, ali está a saída dele, Tá para cima assim, é só para eu saber onde é que está o final do, do cano. De maneira que quando eu quiser limpar isso tudo aqui, eu vou fazer a, a drenagem desse efluente que tiver aqui e aí faz uma limpeza geral e essa limpeza vai sair por aqui. Esse cano depois eu posso virá-lo para a parte de baixo do terreno e aí vai juntar com um segundo cano que vai ser colocado... Isso daqui tá, tá. Um, um segundo cano de drenagem que vai sair daqui também porque o sistema continua. né Até chegar lá na frente que vai ser o laguinho, onde vai, vão ficar os peixes. Agora eu vou já... Já determinei o nível, aquele tijolo, esse tijolo, aquele tijolo, está né? dando um nível aqui do, do terreno. Vou colocar alguns tijolos ali para fazer a passagem, porque a ideia é que o efluente venha, passe por, passa por toda essa cama de brita e depois saia para o próximo estágio, que talvez eu faça um filtro de areia para pegar essa água limpa. Que, que vai estar tá ali. Vamos ver o que, que vai sair. Ok, então por hoje é isso. Se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha. Né? Passa para o pessoal essas informações que pode ser bem interessante. Várias maneiras de fazer as mesmas coisas. É, vamos cuidar primeiro das nossas águas. Né? Primeiro da nossa casa. Depois a gente vai ficar apontando o dedo para o outro que, que não faz. A gente faz o nosso trabalho, cada um fazendo o seu, a transformação que a gente quer no mundo acontece a partir da gente, a partir da nossa casa. Legal? Então cada um faz a sua parte e auxilia o outro na construção de um mundo melhor. A função desses vídeos tem sido essa. Né? Então eu faço, mostro como é que faz, e mostra o passo a passo se você quiser fazer também. E com diferentes materiais, com diferentes custos, dá para fazer as coisas. Legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!